Então, galera, olha só a Cleia aqui, né, Cleia? É isso aí, ó. <risos> e a Cleia sugeriu aqui para nós tomar um caldo de cana, né? Eu não sei se eu vou tomar não, Cleia, mas eu vou levar a Cleia uhum. num lugar ali bacana para tomar o um caldo de cana. Bora lá? Vamos lá. Olha só. Vamos com nós. Eu tô saindo aqui da Assembleia Legislativa, eu dei uma paradinha aqui para ajeitar a câmera. É, na Praça dos Girassóis. Olha só, o estacionamento está bem bonito aqui, bem feito Olha só Aqui é a, aqui é a Praça dos Girassóis, pessoal Está fechado aí, devido o que está acontecendo no país, aí eles pegaram e isolaram Ah não, está fechado não é por isso não, é por causa daquela entrega de, de veículos lá que vai ter ó. Por isso que está fechado Qualquer hora dessas a gente vem bem aí fazer mais vídeos, bem na Praça dos Girassóis Olha só, aqui a Dona. aqui é o Centro Comercial de Palmas Aqui onde fica a maior concentração do comércio, os bancos Ficam aqui, na Avenida JK Aqui são... Olha só, aqui nós estamos pegando aqui a PO 050 Vamos rodar só um trechinho aqui na PO 050 Vou pegar logo a faixa de lá Melhor Aqui é um grande depósito da loja nosso lar Essa loja aqui, ela tem história Essa loja aqui, ela nasceu em Araguaína Que aqui só é o depósito Ela nasceu em Araguaína, no Tocantins São dois irmãos eles e começou a lojinha de fundo de quintal e eles foram empreendendo até que se tornou uma grande loja, é, já em várias cidades. Nas principais cidades do estado do Tocantins tem nosso lar, eu não tenho certeza se tem em Gurupi, mas eu sei que Araguatins tem, Araguaína tem e Palmas tem, Gurupi eu não sei. A Cleia é massa! A Cleia é... Eu não vou resistir o... o... Sem tomar o caldo de cana, não, Cleia. Não, não vou resistir sem tomar o caldo de cana, não. Vou tomar. Olha, aqui o pessoal deixa os veículos aqui embaixo. Outros vão de carro. A vantagem da moto é isso aqui, ó. Porque a gente vai embora aqui vai embora. de moto. E eu lembro no primeiro dia que eu vim aqui, eu tava muito destreinado de moto. Hoje eu já tô bem melhor, não tô? É, pra quem já foi no Jalapão. Olha só, bora passar aqui por essa trilhazinha aqui. Bom dia! aqui nós vamos descer e vamos lá no, no no coisa que eu falei, no carro de cana, né olha só, isso aqui que é o morro <risos> e a, a moto quer cair comigo hoje oxe <risos> olha só, que lugar bonito, né Os meninos vão correndo ali Correndo, sem freio <risos> Sem freio <trem. risos> Olha só, aqui que nós vamos tomar o, ah, que o caldo de cana Olha aí Legal aí, né? para parar bem aqui Opa. O moço mudou de lugar e eu não vi. Bom dia. Bom, bom dia. dia. Pode bom. sentar. Eu não pois. falei que eu voltava é. com ela? Você lembra eu de mim? Eu não lembro, <risos> Uma vez você tá filmando... Então foi! É? Deixa eu arrumar... É. Não, aqui já tá de boa. Hum, vende comida e é gostosa, eu acho Pelo cheiro Pelo cheiro é gostosa a comida, né, limão? Não, o meu é sem e tu quer com... O meu é com limão Olha só, o caldo de cana chegou Enquanto cana. eu tava pra ali <risos> Uh, eu já cheguei derrubando tudo Olha só Que delícia Olha a delícia aqui de caldo de cana ó. Hum, hum. Tu vai querer? Como é que é o almoço da senhora aqui? É de um Serve... chambari. Chambari com arroz, farinha, cheiro verde. E aí? O que é que tu me diz? Cleia talvez vai querer o chambari, né? Eu não posso. Hum. Só tem o chambari, né? Tu não perguntou? Hum. Só tem o chambari, é? Só tem o xambari? Para o um momento só. Ah, acho que ele deixa Ele vai trazer mais alguma coisa da ponta, ele já põe a bucha ainda. É então, galera, só tem o xambari. Mas tá, o a paçoquinha aí, da hora. Como nós. Eu tô numa dieta, né? Então eu não vou comer o xambari. É, dessa vez não. Vou só de caldinho de cana que eu nem posso também, mas. Caldinho de cana é doce. Então galera, eu vou terminar aqui o vídeo. Tomar meu caldinho de cana aqui de boa aqui. Falou! Gostoso? Uhum. <risos>